E vamos complementar. E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. A carta do amor é uma carta de abertura, porque por amor há entrega, a rendição, a expansão e é necessário muita coragem e amor para se jogar no desconhecido. E talvez essa seja a cereja do bolo o empurrãozinho que faltava para limpar a sua visão, te trazendo clareza para analisar se onde você está realmente está bom para você. Se te faz feliz ou se bom mesmo seria viver naquilo que você ama, tem vontade de conhecer, mudando toda a sua vida. Porque a carta da meditação fala disso, de você estar fugindo de você mesmo ou do seu momento atual, como se não estivesse 100% presente no aqui e agora. Tipo, você está tomando um café com o um pensamento longe e quando vê o café já acabou e você nem apreciou ele. A fuga está nesses pequenos detalhes. Então, quando você ver que sua mente está vagando para longe, traga ela de volta. Se estiver pensando negatividades que surgem do nada, rapidamente pensa cancelado, cancelado, que o pensamento negativo se dissolve na hora sem que vá para o seu corpo emocional. O momento pede para você analisar e observar onde está pegando mais na sua vida e assumir o controle do que você quer. Porque tem um fogo aceso dentro de você, um impulso muito grande, uma intuição de embarcar, em uma situação nova, talvez você tenha tentado se dar essa chance, mas o medo por algo parecido, que deu errado, ainda te consome. E isso faz com que, por mais vontade de seguir em frente que você tenha, você não consiga porque vira e mexe vem pensamentos do que passou na mente. Então, não fuja desse sentimento, dessa decepção, encara ela de frente, faça técnicas para transmutar e dissolver essa situação, se permita sentir essa dor como parte de você e não fugir dela. O inconsciente vai repetindo esse sentimento dentro de você, até você se tornar consciente de que algo precisa ser analisado. Com o tempo, você vai se tornando mais consciente de você mesmo e se permitindo se abrir novamente para a vida com liberdade. E não mais com amarras. Banquete. Diminua o ritmo e celebre a si mesma. Olha para você, para a sua jornada até aqui. Quantas experiências bacanas você teve. Quantas superações, quantas transformações... O tanto de oportunidades que você viveu, lugares, pessoas, conquistas. Nossa, isso já é motivo para celebrar. Sentir gratidão imensa. Você foi e é muito forte. Toda vez que sua mente ou qualquer outra situação negativa tentar invadir o seu ser, troca os pensamentos por todas essas lembranças e você vai sentir sua energia se elevando em frequências mais altas, tá bom? Gratidão!